O curso superior sequencial é uma modalidade de curso superior de forma rápida e é uma alternativa que vem sendo buscada por candidatos que querem entrar mais rapidamente no mercado de trabalho, além de obter uma melhor qualificação profissional. São inúmeras as vantagens de fazer o curso superior sequencial. Vai perder a sua oportunidade? Venha logo para o aprendiz. All mm -hmm.